Meus amigos, minhas amigas, depois de um 2015, com tantas lutas, com tantas dificuldades, com tanta vontade de superar as adversidades, a gente chega ao final do ano com um sentimento de missão cumprida. Missão cumprida porque chegamos até aqui. Missão cumprida porque nós queremos ter esperança de saber que vamos entrar em 2016 acreditando no nosso país. Vamos entrar em 2016 com toda a disposição para superarmos tudo o que nos foi imposto em 2015. Para que nós possamos construir esse Brasil que sonhamos, esse Brasil que no dia a dia dos nossos afazeres nós ajudamos a construir. Tenho certeza que todos os problemas econômicos e políticos que nosso país enfrentou em 2015 certamente serão superados em 2016. Nossa presidenta Dilma está completamente envolvida na solução desses problemas. Todos nós que fazemos parte de sua equipe ministerial, todos aqueles que verdadeiramente anseiam por um Brasil melhor, vamos trabalhar juntos. Vamos trabalhar com você, com seus amigos, com seus familiares, com todo o povo brasileiro. Porque 2016 será o ano da esperança. Será o ano da retomada do crescimento. Será o ano que nós verdadeiramente conseguiremos ser, mais que tudo, brasileiros. Brasileiros que se superam no seu dia a dia para construir um mundo melhor, para construir uma vida melhor para todos, para construir um país mais justo. Um Feliz Natal e um 2016 super maravilhoso para cada um de vocês. Um grande abraço.